Salve minhas guerreiras e meus guerreiros de plantão, sou o professor Emílio Júnior, nesse vídeo nós temos que bater uma meta, é uma meta bem simples, 800 comentários e aí vai ser sorteado, olha que legal, 103 pessoas irão faturar, 100 vão faturar a minha ficha de treinamento e a minha consultoria durante 30 dias, presentão de final de ano. E três de vocês vão faturar aquela cinta modeladora que ajuda a dar aquela secada na barriga, melhora a postura. É isso aí! Gostou? Agora o canal tá mais chique. Vamos fazer um treinamento hoje que é para trabalhar não só a região dos nossos braços, como também trabalhar nossas costas. Tirar aquelas gordurinhas, aquelas dobrinhas das costas. Para isso eu vou utilizar duas Garrafas PET, essas duas garrafas PET estão cheias de areia. Elas têm aproximadamente 1,3 um 300. Estão com areia bem fininha. Aquela areia de praia bem fininha, ainda peneirada, vocês não têm noção, ficou pesado pra caramba. Você vai ficar com os pés paralelos dessa forma. Deixa eu chegar é mais pertinho de você para você poder visualizar melhor o movimento. Pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos à largura do seu quadril. Você vai flexionar o seu tronco dessa forma. Estufar o seu peitoral, contrair seu abdômen e descer. Dessa forma. Parou. Trava. Travou. Ambas as mãos, as palmas das suas mãos, assim, deixa eu botar aqui, as palmas das mãos voltadas para frente. Palmas das mãos voltadas para frente. Você vai flexionar o seu cotovelo colocando como se quisesse tocar o teto. Então, flexionou o cotovelo em direção ao teto. Posicionou ambas as garrafas, vai tracionar braço direito, cotovelo, direção ao teto, volta à posição inicial, braço esquerdo, direito, esquerdo. Aprendeu a mecânica? Então vamos fazer agora uma pequena sequência para você poder me acompanhar e aí você vai tocar o barco sozinho. Pés paralelos, à largura do quadril, semiflexiona um pouco o joelho, contrai o abdômen, estufa o peitoral, Desce lentamente, flexionando o seu tronco, travou, parou, ambos os pesos assim, à frente. E agora você traciona. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, vambora, sete, sete, oito, oito, 9, 9 Fiz apenas 9 repetições só para você poder aprender a mecânica do movimento Aprendeu a mecânica do movimento? Emílio, eu devo fazer quantas repetições? Quantas você conseguir fazer com segurança? Segurança é o seguinte Não passou mal, não sentiu vontade de vomitar, tonteira, essas coisas Pode seguir e faça o máximo que você puder Lembre-se na descrição desse vídeo tem um grupo fechado de treinamento que você pode fazer parte. Basta você contratar esse serviço, nós temos nutricionista, cardápio nutricional, treinamento completo, consultoria com nutricionista, cardápio para quem quer ganhar massa magra, cardápio para quem quer emagrecer, cardápios especiais para quem está acima de 90 quilos... Ufa, quanta coisa! Além disso, tem os treinamentos, né? Treinamentos completos que você não vai encontrar aqui no nosso canal. Eu sou o professor Emílio Júnior, provando e comprovando para você que o básico dá resultado. Até o nosso próximo encontro!